Gente, está começando a revolução cultural na rede O nosso canal, mais 3.500 afiliados no mundo inteiro Está distribuindo milhares e milhares de vídeos de conteúdos de excelência O Brasil melhora se cada brasileiro melhorar intelectualmente Eu quero melhorar você, porque você melhorando, eu melhoro Todos melhoram, o Brasil melhora. Brasil acima de tudo! Canal do Jaime Viana Revolução Cultural na Rede.